Esse aqui é meu último love song que vai ser dedicado pra ti, tá ligado? Se a parada não rolar dessa vez, tá suave, relaxa. Mas se rolar também, você sabe, né? No set entre notórios, Tupac no quarto Eu e você sem esses papos de homenagem Lá fora é vento sul ou sol na laje Nos conhecemos na sétima série hoje somos sétima arte O tempo te trouxe marcas, estrias e tu acha que tem rugas eu só aqui cada vez mais idolatrando as curvas da sua bunda Você já pensou em amar e ter que parar de sofrer pra ser E lembre-se aqui e todo pra você Na real eu já tô dispensando a apresentação Tu já me conhece bem de outros sons Então chama bebê Imagina a gente sentado na beira da praia com os dogs pivete Nosso pivete correndo os calços na areia Nossa única preocupação seria se as crianças Fizessem lição de casa no feed Porque já é segunda-feira ah. Tá na hora desse papo ser de sonho além da canção Se tu quiser eu corro na lojinha e compro anel pra tua mão Mas antes me diz o que tá faltando pra eu ganhar seu coração Vai Tá na hora desse papo ser de sonho além da canção Se tu quiser eu corro na lojinha e compro anel pra tua mão Mas antes me fala o que tá faltando pra eu ganhar seu coração Vai Aceita na real, pique quebrado playboy formar o mais belo dos casal Vai Aceita sem treta, aceita vai então... Hoje eu me peguei vendo suas fotos no Instagram Dentre de todas que passa Tu é a única que tem minha atenção eu Piei em ti, despiei das outras Mas tu não acredita, fecha caro, Me manda pra cozinha fazer companhia pras louças. Mas tá suave, né? Te convenço com jeitinho A noite tem massagem, mais carinho E quando bate uma saudade dos beijos que eu não te dei Tô entrando no altar ao som de Genesis. Eu já sonhei, é clichê Eu sei, pra ser feliz é um lado contra a corrente Pra ser seu mar, eu me afogo em ti Pra curar a cicatriz Vai, tem duas opções, A resposta é yes ou sim Uma diretriz da outra vez por um triz E os anis e as moedas que eu joguei no chafariz É de o que eu pedi? Fim, o papo é reto Eu te dou certeza e não dívidas Cê sabe quanto que doeu na hora da despedida Mas tô de volta mesmo que por uns dias E se hoje a noite é nossa Vamos aproveitar uma vida Que nem aquele som que nós gosta Minha dama que chama e xinga Chora, mas bota fé aqui um dia vinga linda Ei Ha <risos> Aí e eu só queria dar mais ênfase aos seus detalhes Como os instrumentais fazem com as rodas de freestyle Lembrei de um tempo atrás quando a gente se conheceu Era um final de semana, amigos, você e eu E eu fiz de tudo pra poder te impressionar Sempre me preocupando se você ia gostar Então eu comecei com a caipirinha de limão Depois fiz alguns versos pra você no violão Falando nisso eu acordei pela manhã Vontade de ligar só pra dizer que eu sou teu fã pra nunca Esquecer que você é meu talismã E eu já tô indo pro show, só tô esperando a van Mas hoje eu posso te ter e te beijar dividir contigo mousse de maracujá Se um dia tu partir preto eu vou te esperar Pode passar alguns anos que eu volto pra te buscar Pretinha já disse que eu sou você Não quero ficar longe de perder Qualquer Dinda vou te surpreender Vou te levar daqui, menina, é só você querer Ei Esquece de tudo, não vamos mais mentir Chega de briga, não vamos mais discutir me desculpa os vacilo, não quero mais sumir Mas hoje tem show que se foda eu fico aqui É tipo glamurosa, rainha do funk Quero te banhar com ouro, jóia e diamantes Te fazer esquecer de tudo como era antes Fazer uns snap da gente todo de flash Dividindo back, back, back Um casal black, black, black Sei que nós dois, chuva de mac, mac, mac. Te fazendo bem, me espera que eu já vou Pretor que cê sabe nada mudou Okay, I'm in Boom Boom I'm in